Nós apresentamos um requerimento em cima do artigo 114 do ato das disposições constitucionais transitórias. Esse artigo 114 e o artigo 113 veio naquela emenda, na emenda 95, foi PEC do teto dos gastos. Ali com a preocupação de pautas bombas, ficou estabelecido o seguinte, todo projeto tem que vir com impacto orçamentário e financeiro. E o artigo 114 diz o seguinte, que quando não vier... Um quinto dos senadores pode apresentar um requerimento e esse requerimento suspende a tramitação por 20 dias. Está escrito assim de forma clara, será suspensa. O presidente Eunice desconsiderou algo tão claro na Constituição. Nós apresentamos a assinatura de 19 senadores, era necessário 16. Nós estamos entrando agora com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal e nós achamos que as nossas chances... São enormes, porque é, a Constituição no artigo 114 é bem clara, literal lá, será suspenso se não vier com todo o cálculo e estimativa de impacto orçamentário e financeiro. E isso não veio, não tem nenhum momento, em nenhuma comissão foi discutido isso. Vários pontos, por exemplo, no imposto sindical, aquilo acaba tendo impacto. Você fala gestante e lactantes. Você acaba jogando para o erário aquela conta. Tem vários dispositivos nessa reforma trabalhista que gera despesas é, é, para a União. E é em cima disso que a gente quer que o governo apresente esse impacto é, financeiro e orçamentário. E Por isso que a gente vai no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente vai ganhar. Música